Sai a primeira luz do dia como sempre. Porém, olhando ao redor, vendo as ameaças, percebe-se que estamos no meio de algo horrível. Se ouve barulhos assustadores vindo do lado de fora, estrondos fazem o chão tremer. Se escuta marchas ao longe. Começa a batalha. Quem sobreviverá? Dance Underground Kingdom. Baixe agora.